Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias, estamos aqui no local, aqui em Americana, né? Vamos acompanhar aí o desfecho aí pelo bombeiro, os trabalhos dele, da Polícia Militar. Boa tarde para o senhor, tudo bem? Secretário, Secretário, tudo bem? Ele está achando que ele está em Santa Bárbara. A bomba cai no chão, ele já está fazendo ao vivo. Olá, estamos aqui realmente ao vivo aqui, onde infelizmente uma pessoa foi encontrado sem vida, né? Tá toda a corporação aí do bombeiro, polícia militar, né? Tá toda a imprensa local aqui na rua Avenida Europa, aqui em Santo em... Americana, né? Avenida Bandeirantes. Aí. Estamos ao vivo aqui devido ao veículo aí que acabou caindo aí na no Ribeirão, né, por hora foi encontrado um corpo, né, e está toda a movimentação aqui neste momento, e você vai poder acompanhar conosco também pelo portal SB Notícias, né, ao vivo. Estamos aqui. Avenida Bandeirantes. Eu estou aqui na Avenida Bandeirantes, né, em Americana, Boa tarde para você, bom trabalho para você, viu? Faço votos que você, que eu cresça com você, igual você. Nós estamos aqui numa distância, né, fora da... Dos trabalhos dos bombeiros, como você pode observar, toda a movimentação aqui. Os bombeiros encontram um corpo até agora, né, a princípio é de um homem, tá? e o gol em si nós vamos poder ver depois que o carro acabou caindo dentro do ribeirão está toda a imprensa aqui é, é, é. vamos senhor provavelmente ele estava fazendo um trabalho. Não sei se era aqui no. Não, daquela. Pode ver, a gente Manuel. Não, eu ultrapassar essa faixa aí, né? Eu também. Eu também de bombeiro para ver se encontra mais uma pessoa. Né? A princípio existiam duas pessoas no veículo. Aqui você, vou dar um zoom aqui para mostrar aí toda a equipe trabalhando aí no caso aqui em Americana. Eu vou tentar falar também depois com o tenente aí dos bombeiros. É, ou o sargento que está conosco aí próximo para falar com a gente. eu falou mim falou que. duas pessoas no carro? Não, uma só. A primeira que servia, aparentemente, que a O cara que ligou para o bombeiro, a gente foi na ponte, se Aonde acharam cada um de metros A gente um O carro já consegue ver ele ou não? esquece, não, não. Você tá Não lá É, é. é. Vamos Eu vejo depois. Aqui está o final da ponte. Tá, o que é isso? Está aí ou não? O que o responsável? Você vai falar, você for no final aqui? Está é. lá na, na, na, na, na ponte. É. Você pega o, a, a. Você vê onde Você for o resto, você pega a placa na ponte lá. aí é o show. Ribeirão, o é. Rio Quilombo, né? Esse é o Quilombo. E caiu, apareceu 200 metros a mais ou não? mais? Eu uma correnteza ainda tremenda, hein? Estamos aí. O carro não afundou uma vez, né? Não. não afundou, né? Não afundou, mas nenhum carro afundou uma vez. É, estamos aqui acompanhando um pouco mais os bombeiros. Pelo que eu estou vendo um pouco aqui, ainda tem alguns bombeiros entrando no rio. Né? Não posso chegar muito próximo, mas posso tentar subir aqui por esse ângulo aqui, né? Ser um pouco mais astuto. E olhar ao vivo aqui os trabalhos aí da equipe da defesa civil, bombeiro, polícia militar. É? Infelizmente o veículo acabou caindo aí no rio Quilombo Uns 200 metros mais abaixo, né? Foi localizado Logo mais a gente vai poder saber também a identidade da pessoa, né? Mas por hora estamos aguardando está roubaram falar, Eu um máscara ali já, hein? <risos> <risos> <risos> <risos> Aqui você vai poder observar também, toda a imprensa local aqui, que está presente né? E o portal SB Notícia, a Rádio Brasil, também veio aqui para acompanhar o desfecho né? Desta, Deste incidente que acabou acontecendo Dia 16 de aneiro dia 19 de aneiro que vai ser dia 27 de aneiro que vai ser Daniel. Tchau, aí, Está chegando mais viatura do bombeiro aí, né? Infelizmente o carro o motorista acabou se perdendo e caiu dentro do rio Quilombo, né? infelizmente o carro estava de ponta cabeça e acabou encontrando aí um corpo até esse momento? Né? Só fazendo é que já mergulhou. já mergulhou e a gente já está agora, sei lá. É. Ainda é? é. nos aguardando aqui para poder falar com o sargento aqui, né, ou o tenente em relação a essa ocorrência que ainda está em andamento, né. Oh, oh. ah? oh, é o né? oh, é? que, que eu estou fazendo aqui? Me dê ele. mobilizou aí os bombeiros de Americana. Né? Você pode observar mais um pouco. Beleza. tá? Tudo bem? Ei, tudo bem? Você sabe que a senhora foi encontrada por. não, mais ou menos? A senhora foi encontrada por. Bem, sim, ah. é. Identificado para agora há pouco. É, foi de que? 5, 10 minutos. Tem nome, tem idade? É. Nome. é impossível deixar lá. idade, mais ou menos. idade? É, por volta de 50 anos. 50 anos. Obrigado. Será que não tem duas pessoas? Ou é só uma? No carro tem só uma, mas não sabe dizer se tinha alguma outra pessoa tá. e saiu do carro, entendeu? Tá. Obrigado. Tá aí. A princípio é um homem de 50 anos né, que foi encontrado já sem vida aqui. Né? Mas detalhes a gente vai conseguir pegar depois com os bombeiros. Só para E vai acompanhando conosco aí o desenrolar também. Né? A princípio é um homem de 50 anos né? que foi encontrado, já sem vida. E o carro, infelizmente, a cabeça também no Rio. Né? dá para chegar mais do que isso agora vão quebrar o protocolo né vou abrir a porta aqui toda suporte combi vamos pode ser feito agora para melhorar um pouco mais a nossa como você pode ver o movimento aqui na avenida dos bandeirantes e estamos aí ao aguardo Ah, também a equipe da Defesa Civil aqui, né? dando é. uma <tose> segue aqui então pelo portal SB Notícia, logo mais eu chego com algumas informações, né?